Até que eu me deparei com um anúncio da Mila na internet, em que ela dizia que ela também era mãe, era dona de casa e trabalhava com o marketing digital. Entrei na jornada, me encantei pelas aulas, me encantei com a didática da Mila e as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural, porque eu me encontrei no marketing digital. Tem um desafio dentro do Rota para sua certificação em 30 dias. Não foram 30 dias fáceis, as tarefas não são qualquer coisa, são tarefas que te desafiam, literalmente. Quando eu entreguei minha última tarefa e estava lá, está certificada. Esse está certificada veio junto com você consegue, você é capaz, você merece, porque eu me dei conta que faziam 15 anos que eu não fazia nada por mim, então muitas vezes nós mulheres, eu digo isso por mim, a gente se prende, a gente se coloca num lugar de prisão, mas a gente precisa se bastar, a gente precisa fazer algo por nós, e o Rota me mostrou isso, e o Rota me trouxe isso, essa liberdade. Eu vou ser eternamente grata ao Rota, à Mila, à Bianca, por esse curso maravilhoso e por essa transformação. Eu posso fazer o meu horário, eu posso ficar com os meus filhos, eu posso ser quem eu quiser ser, fazer o que eu quiser fazer. E isso não tem preço.